Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, é, meu nome é Atos Ribeiro. Eu sou atualmente coordenador da área de soluções do SEBRAE aqui em Goiás. O meu objetivo hoje é falar para vocês sobre a oportunidade que está rolando no, no mercado, a oportunidade lançada pela Petrobras em parceria com o SEBRAE em todo o Brasil para desenvolvimento de projetos de inovação, para desenvolvimento de projetos para resolução de problemas específicos é, do processo produtivo da Petrobras. A gente está ouvindo muito falar aí da dificuldade do recurso, de como o ambiente em que a gente está, que é um ambiente de startups, da dificuldade da gente acessar isso. Olha que bacana a oportunidade que está rolando, né? A Petrobras abrindo, né, digamos assim, as suas, os seus desafios, aquilo que ela precisa para escalar, aquilo que ela precisa para fazer, para continuar a sua escalada em, em prol da inovação. Eu não sei se vocês, antes de começar, pessoal. Dá uma olhada onde vocês estão, hein? Vocês... Dá uma olhada geral onde vocês estão. Imagina só uma edição do maior evento de tecnologia do mundo em Goiânia. Que bacana, né? Que bom na nossa cidade. Que bom que a gente está recebendo uma oportunidade dessa. Obrigado vocês pela atenção. Espero ser claro. Espero trazer as informações que a gente precisa para esse momento. É... Bom. É, como eu falei, um edital é uma oportunidade para startups, uma oportunidade para empresas de base tecnológica, para a captação de recursos. É... Bom, o, o edital ele tem como objetivo a identificação de ideias inovadoras através de um processo público e competitivo baseados em critérios pré-estabelecidos, ou seja, qualquer brasileiro, qualquer pessoa com empresa no Brasil, é, ressalvados, né, com ressalvas características específicas do edital, pode participar, mantendo conformidade com os requisitos da Agência Nacional do Petróleo. Por quê? Todo recurso para investimento e inovação da Petrobras, ou grande parte dessa soma de recursos, ele advém do, da lei né, que regulamenta e cria a Agência Nacional do Petróleo. Então, é, pode voltar, por favor. Não vou me ater muito, até porque o nosso tempo é limitado, a é explicar as resoluções da NP, o que ela considera como uma empresa inovadora. Tem o um edital lá na, no site do Sebrae, a gente vai mostrar o link para vocês. E eu vou me colocar à disposição para durante todo o evento, até a noite, a gente poder bater um papo. Então, aqui a ideia é mais só o âmbito geral e o que a gente pode trazer de, de informações para a sociedade. Né? Então, para desenvolvimento de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Linhas temáticas. Bom, tecnologias digitais. A Petrobras está interessada em tecnologias digitais. Processos de corrosão, captura e utilização de carbono, nanotecnologia, catalisadores e novas energias. Eu tinha preparado um vídeo para ilustrar esses desafios da Petrobras, com os próprios técnicos da Petrobras falando sobre o que, que eles esperam. Infelizmente, ironicamente, a internet não funcionou, o proxy não funcionou, o hiperlink que a gente trouxe, mas, é, a grosso modo, são, por exemplo, em novas energias. Eles estão interessados, pessoal, no processo da não intermitência da oferta de energia no processo de produção e extração do petróleo. A gente sabe que a nossa matriz energética no Brasil, embora limpa, ela é muito... É, baseada na energia na fonte elétrica. Então, eles estão interessados em é, energia solar, energia eólica e o processo de smart grid, ou seja, a não intermitência e a contínua geração de energia de forma inteligente. Nanotecnologia, nanocompostos para melhoria das das catálises, né, das questões específicas do petróleo, dos polímeros, né, da, da inteligência em relação a isso. catalisadores é a forma de armazenamento de energia, questões inovadoras para isso também. Captura, captura e utilização de carbono para diminuir o impacto ambiental gerado pelas próprias explorações de óleo e gás no Brasil. Estão né. é, interessados também nesse processo. Corrosão, porque num processo químico de extração do petróleo, Pode ser que os dutos, os tubos também, eles tenham uma vida útil que pode ser maximizada e gerado maior valor para o processo de produção também para gerar uma maior competitividade para a empresa. É... Quem pode participar? Pode passar? Individualmente, as startups né, e as empresas de base tecnológica. O que são essas startups? As startups, a gente está num ambiente específico para isso, é todo negócio nascente, todo negócio aqui, no caso do edital especificamente, com até um ano, eles estão classificando com até um ano, de produção já, de operação, ou seja, não pode ser ideia, tem que ser CNPJ, tem que ser empresa mesmo. Então, todo, todo negócio com, cujo valor seja inovação e cujo negócio seja escalável, não é isso? A microempresa, a empresa de pequeno porte, ela tem alguns requisitos específicos. Ela pode submeter nesse processo individual e aí a empresa ela tem que ser né, preponderantemente ligada e ter uma base tecnológica, uma intensividade de conhecimento no seu negócio. Aí vale a regra, eu brinco, do 230, 120 e 15, que a Petrobras diz. Além de fazer inovação, né, de ter inovação com o seu DNA, de ter inovação no seu propósito, ela precisa investir pelo menos 30%, aí vale a regra dos 30, né? Se ela estiver em frase pré-operacional, ou seja, ela te... é um negócio formal, mas ela ainda não teve aqueles primeiros clientes, ela precisa investir 30% desse negócio em pesquisa e desenvolvimento do seu recurso de custeio, ela precisa estar investindo em pesquisa, precisa estar desenvolvendo novo material, precisa estar desenvolvendo novo serviço, ou ainda 30%, se ela já estiver operando. Da média do faturamento dos últimos 12 meses, pelo menos 30% disso também pesquisa, desenvolvimento e inovação. 20% se ela for uma empresa é, inovadora, que, esteja, é, que ela consiga provar que coloca pessoas de nível superior, pessoas técnicas em áreas de desenvolvimento de software, engenharias ou pesquisa, desenvolvimento e inovação. 20% da aplicação do custeio com o pessoal tem que ser aplicado para pessoas com essa característica. E 5%, se for o caso, né, do, da quantidade de pessoas, se elas forem mestres ou doutores alocados para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aí vale muito e conta muito ponto se essas empresas forem ligadas a um parque tecnológico ou alguma incubadora de empresas, ou seja, algum ambiente de inovação. Ah, volta um pouquinho, esqueci de falar. Ou em parceria com ICTs com instituições de ciência e tecnologia. Aí, pessoal, universidades, centros de pesquisa, né, instituições que desenvolvem pesquisa é, na sua gênese. Aí, o, o, tem uma especificidade aqui. A ANP, ela só permite o, a parceria com instituições que têm cadastro na Agência Nacional do Petróleo. Não basta ser uma universidade. O laboratório ou a pesquisa que ela desenvolve tem que estar cadastrado na Agência Nacional do Petróleo. Então, no caso aqui em Goiás, nós temos a Embrapa Arroz e Feijão, ela tem um laboratório específico e uma tecnologia específica sendo desenvolvida, que é cadastrada pela Agência Nacional do Petróleo, além da Universidade Federal de Goiás, com diversos laboratórios. Aí tem desde biomassa, a energias, a novos materiais, aí são vários. O site da ANP, Agência Nacional do Petróleo, você consegue baixar a lista e que, e que é, pesquisas... É, são cadastradas pela ANP no âmbito da Petrobras e que estão valendo para esse edital. Como participar? Vamos lá? Bom, submetendo as propostas né, e projetos de pesquisa, é, lá na frente a gente vai ver quantas fases são e o que, que a gente precisa fazer em cada fase. As serem financiadas no valor, olha que bacana pessoal, a amplitude do edital ele vai de projetos de até 500 mil reais e até um milhão e meio. Então dá para fazer coisas muito bacanas, dá para fazer coisas muito interessantes, né, com essa oportunidade. Para serem assim, executados até 24 meses. É óbvio que é, esse esse processo na, no hábito da, da contratação ele tem algumas mudanças de escopo. O edital ele prevê uma parte presencial de capacitação com o pessoal da própria Petrobras e isso pode sofrer alguns ajustes por deliberação da própria Petrobras, nunca por sugestão. Né? Se o projeto ultrapassar, por exemplo, um milhão e meio, a, a, a empresa inovadora, a startup ou a instituição de ciência e tecnologia precisam justificar a necessidade de passar sobre isso e é importante já prever né, no seu, seu recurso isso como contrapartida. Nesses valores específicos, não tem contrapartida. O financiamento ele é total da Petrobras para desenvolver o projeto, mesmo porque ela vai deter, né, em acordos é, de, de propriedade intelectual, metade da, do direito de autoria ou da patente desse negócio, desse negócio a ser desenvolvido. E até 10 projetos, totalizando um total de 10 milhões nesse primeiro investimento. O acordo celebrado com o, o SEBRAE, ele prevê, prevê, a gente não pode garantir, mas ele prevê o lançamento de outras chamadas. Portanto, ah, é, eu não estou preparado para esse momento, eu não consegui desenvolver uma proposta ainda muito sólida, mas eu tenho uma ideia. Mesmo assim, a minha sugestão é submeta. Submeta para você receber feedback, submeta para você avaliar o seu nível de proficiência, submeta porque você pode é, corrigir para uma próxima chamada. Se você está nesse perfil, bacana para caramba você encaminhar a proposta e a gente está lá no Sebrae para ajudar vocês nesse processo. Como será o processo seletivo? Bom, o, lançar, o edital foi lançado em 5 do 7. As, as inscrições podem ser feitas até o dia 22, agora do 9. E elas vão ser avaliadas até 16 do 10. Depois, no dia 21 do 10, é previsto a publicação dos resultados da primeira fase. Depois, é realizado, será realizado um workshop técnico no Rio de Janeiro, entre os dias 6 a 20 e 7 do 11, a ser agendado e contactado diretamente com os negócios. Para essa etapa, pessoal, é muitíssimo importante a reserva de data, a reserva de agenda para estar presente fisicamente lá no Rio de Janeiro, no workshop. É hora de ter contato com o pesquisador, é hora de estar olho no olho com o pessoal que vai orientar e submeter a... a... O treinamento necessário para a banca final de seleção de projetos. E aí, enfim, a banca final, né, o treinamento para a banca final de seleção de projetos, análise do encontramento e contratação, o resultado final. Aí até o final do ano a gente está com esse processo selecionado em todo o país. Os critérios. E aí vale, pessoal, não só para esse edital, mas como exemplo, porque geralmente editais de inovação trabalham com esses scores, né, com esses com esse perfil de identificação de projetos, então é, aderência da proposta ao tema, ou seja, se o negócio ele está é, atento aos requisitos do edital, se elas é, resolve um problema específico daqueles mencionados pela Petrobras, aí relembro que no, ed, no, no próprio edital, os anex, nos anexos do edital, eles deixam claro quais são esses desafios e que, que tipo de negócio e tecnologia eles gostariam que fosse desenvolvida. É muito bacana porque tangibiliza bem, deixa claro. Eu nunca vi editais que deixassem isso assim de forma bem é, ilustrativa e bem didática, né? para quem vai submeter e vai, no caso, se associar a Petrobras nesse momento. Grau de inovação, ou seja, o quão aquela, aquela ideia, aquela pesquisa, aquele negócio é inédito, o quão aquele serviço ou o quão aquele processo é inédito. Capacidade executora da equipe, aí não é só currículo Lattes, aí não é só é, titulação, é vivência dessas pessoas em projetos de inovação, cuidando de projetos de inovação, trabalhando diretamente com o tema. Nível de maturidade tecnológica, eu vou deixar para falar isso um pouco mais à frente, esse troço é um troço um pouquinho técnico, mais complicado. Escalabilidade da solução, ou com essa solução pode ser replicada, né, em uma escala maior, com a mesma previsibilidade de custos e a detenção da propriedade intelectual. Ok, esse negócio que eu estou desenvolvendo, ele é de alguém? Eu estou submetendo a ideia de alguém? Ou, essa, ou essa, o direito de autoria, ou a patente é minha, ou da instituição de ciência e tecnologia que eu me associei para poder submeter a proposta? Lá no workshop final, aí, digamos assim, aqui é o primeiro corte, né? aqui é a análise de projetos fria. É a proposta, vai bem quem escreve bem, vai bem quem leu bem o edital, vai bem quem, quem participou da palestra, vai bem quem viu os vídeos, enfim. Agora, essa parte de cá, aí a gente, eu brinco assim, separam homens de meninos, ou separam mulheres de meninos. Né? Então, aqui é a parte valendo mesmo, não que aqui não seja, mas aqui é olho no olho. Então, o é um impacto da solução proposta é apresentar para os técnicos especialistas da Petrobras, o, a capacidade que aquela ideia, que aquela tecnologia tem em desenvolver aquele desafio ou como aquilo é viável sob o ponto de vista da consistência e da viabilidade da implantação é caro demais, esse negócio de fato custa aí até um milhão e meio e de fato vai resolver esse problema. O resultado final esperado, ou seja, se o projeto ele é exequível, se o projeto ele tem viabilidade sob o ponto de vista da técnica, não só do recurso. Aí é sob o ponto de vista da técnica. E a capacidade técnica de gestão ágil. Pessoal, olha só, não imaginei que isso fosse chegar numa empresa como a Petrobras. Não estou falando que a Petrobras, é, porque a Petrobras de fato ela é bastante inovadora, ela é a nossa maior empresa de valor de mercado no Brasil. Mas vejam que mesmo numa grande empresa, numa empresa giga, que não pode nem ser considerada grande, o pessoal está atento a métodos de gestão ágeis de projetos uma forma diferente, uma forma mais mais pontual, baseada na experimentação, na tentativa, no, na, na na questão do fail fast que a gente vê com as startups aqui, né? Ou seja, fale rapidamente, mas aprenda. Então, o quão importante é a gente buscar conhecimento, o quão importante é a gente estar conectado com esse novo mundo, mesmo que eu seja um pesquisador de uma área de energias ou catalisadores, o quão importante é eu estar atento ao que está acontecendo. É, em ambientes como esse da Campus Pai. Maturidade das soluções, que é aquela parte do nível de proficiência, que eu falei que era um pouco mais técnica, um pouco mais complexa. Essa parte da subfase é o que tem que ser mencionado especificamente no edital. Tem que ser textualmente taxado lá é, qual é a fase, qual o nível de maturidade daquela sua tecnologia, ou daquela sua solução, ou do seu, do seu serviço, ou enfim, do seu processo em relação àquele desafio específico. É, quem tiver interesse, pessoal, eu posso, ao final, bater um pouco mais de papo, mas esse é o nível de score que a NASA utiliza para a classificação de maturidade de inovação de tecnologia. No caso, desculpa, tecnologia só. Então, de princípios básicos, a tecnologia já incorporada, é preciso mencionar qual a fase daquele projeto, qual a fase em que aquela ideia ou que aquele negócio está. Então, digamos ali, que na. Pode passar? Oh, não. volta então, Eu pensei que tinha uma outra. Desculpa. Então, digamos que a tecnologia esteja na parte de validação laboratorial realizada. Ou seja, ela já é uma pesquisa que saiu da básica. Ela não é mais uma, uma, uma ação de bancada. Ela já foi para uma pesquisa aplicada. Então ela já está validada, ela já tem um, um digamos assim, o um rito. Da, do laboratório já todo comprovado provavelmente já saiu o paper já saiu o artigo ou alguém já foi para o campo para demonstrar a proficiência daquele negócio então é preciso colocar e a qualificação dos projetos eles têm que ser mencionados como eu vou fazer essa pesquisa ou seja, eu, eu saí da parte de bancada e estou indo para a parte de aplicação prática ou eu vou fazer um desenvolvimento experimental desse negócio né? então já estou indo para o experimento já estou indo para para a parte pré-protótipo Ou vou construir o protótipo Que são as mínimas funcionalidades né, Dentro do que seria esse produto em escala final Além da capacitação de fornecedor Se você está nos últimos TRLs lá Aí são questões um pouco mais complexas Propriedade intelectual Então, nós no Sebrae Nós não vamos requerer parte de patente é tradição no SEBRAE, toda vez que a gente, digamos, literalmente se mete alguma coisa, a gente abre mão da nossa parte em favor do cliente, em favor da micro e pequena empresa. A gente acredita que é uma forma de maximizar a nossa atuação, dando destinação à questão de da intelectualidade, Aqui, de fato está fazendo a pesquisa. Né? A Petrobras e as empresas proponentes irão ser cotitulares dos resultados. Aí tem um capítulo específico no edital sobre isso. A Petrobras ela pleiteia pelo menos 50% do direito de coautoria, ou seja, se for um direito de autoria ou da patente, ou seja, daquele que tem um desenho industrial que possa ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no INPI, né, e, uh, e os co-titulares provavelmente têm seus NITs, têm seus núcleos de inovação e transferência de tecnologia nas universidades, que tem suas regras, que tem seus, seus procedimentos, isso tem que ser avaliado respeitando... A, a mínima participação de 50% da Petrobras, quem é quem está financiando o projeto. A propriedade intelectual prévia permanece com as empresas proponentes, ou seja é, assim, só em questões inéditas, né, que a, gente, a Petrobras divide, e as empresas proponentes poderão explorar começamente os resultados e licenciá-los para terceiros aí tem uma especificidade em que a Petrobras também requer é, é, faz o direito de requerer 50% desse direito de autoria Bom, é, o link é esse, no site do Sebrae, tem um, o edital da Petro, Petrobras 2019, é, vale muito a pena dar uma olhada, ele está bem, é, tá bem claro, as informações lá estão bem concisas, existem vídeos explicando cada um dos desafios, cada um dos desafios específicos para o negócio e convido vocês a dar uma olhada. Eu vou fazer agora aqui a parte do que isso a Globo não mostra, né? pode passar detalhamento. Bom, é, essa aqui foi uma parte que nós no Sebrae preparamos a mais. Nós preparamos a mais para poder ajudar o pessoal a entender um pouco melhor, a, digamos assim, as entrelinhas do edital, a não ficar específico na leitura. Então, é, lá no edital estão separados dois rankings, né, dois scores de diferentes projetos. Um para tecnologias digitais e novas energias. E o outro grupo para captura e utilização de carbono, corrosão, catalisadores e novas tecnologias. Bom, não vou ler tudo, mas é só para vocês verem que existe. Por exemplo, aquele que a gente falou, né, que eu falei para vocês, que é um dos anexos do edital e está lá naquele site, naquele link que eu passei nos dois slides anteriores. Por exemplo... Robótica. Eles têm um desafio de reduzir o tempo e o número de pessoas empregadas nas atividades de preparação e de limpeza de tanques, de carga e de plataformas. Então, a solução esperada é um sistema, uma ferramenta, uma aplicação tecnológica qualquer, com um veículo autônomo, ou seja, um, um robô, né, um, alguma, um transportezinho, é, controlado remotamente para aumentar a produtividade da remoção e logística de resíduos sólidos. É ganhar escala, né, pessoal? Então, está todo mundo querendo colocar as pessoas para fazer atividades mais criativas e questões operacionais é, para desenvolver com tecnologia. Isso não é só a Petrobras, não. Todas as empresas que trabalham com processos no mundo estão nessa. Fala, meu parceiro. É, passa mais um. Eu queria ver um de energias, porque eu acho que é, é mais tangível para a gente aqui. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Sensores, por exemplo. Otimização das atividades de dispensão e manutenção. Sonda de alta sensibilidade para detecção de hidrogênio em loco em unidades de produção refino e dutos de transporte. Então, identificação de quantidade de hidrogênio, porque pode ser que seja explosivo esse negócio. Então, eles querem saber o, o quantitativo disso para poder fazer manutenção. Pode passar. Machine learning, robótica, inteligência artificial. São vários desafios. Chega no energias aí para mim, por favor. Ó, armazenamento de energia. Aumentar eficiência... Aqui são catalisadores, no caso, né? Aumentar a eficiência de armazenamento de energia produzida a partir da fonte solar e eólica. Eles têm um problema grande, que a Petrobras, a gente pensa assim, é uma empresa de petróleo. Não, uma empresa de energia. O negócio deles é energia. Então, eles têm uma dificuldade grande na questão da intermitência, né? Então, eles querem resolver soluções que vão o efeito da intermitência na geração energética por meio de fontes renováveis, na lógica de smart grid, né? caiu a elétrica, liga a eólica, caiu a eólica, liga a solar, caiu a solar, liga a outra coisa qualquer, então eles não podem simplesmente parar. Pode passar, vamos sair desses desafios aí, pode passar, porque isso aqui é uma parte muito técnica, eu não vou ficar, vou ficar lendo, isso é anexo do edital, vocês podem encontrar, pode passar. Ah, essa parte é legal. Captura de carbono, né? soluções disruptivas para captura de CO2. Acho que o que está no mercado já está muito saturado. É, os critérios de seleção da fase, né? da fase 1 que a gente passou aqui para vocês. Então, o nível de maturidade, aquele TRL, ele vale 20%, tem peso de 20% na avaliação da proposta. Aí, sim, quanto maior, melhor. Então, quanto maior o nível de de maturidade dessa tecnologia, mas ela vai pontuar além das demais, nem né? a aderência, a grau de inovação foi aquelas que eu expliquei pontualmente para vocês, aquela parte que eu havia citado, então, ou seja, a informação a é ser dada no formulário de inscrição, né? Então, ver o um anexo do edital, é, mencionar especificamente qual o nível de maturidade da tecnologia. É, na parte do workshop técnico, que é aquela que eu também mencionei, que é a parte presencial lá no Rio de Janeiro, importantíssimo prever a participação né, e, a, e a disponibilidade de data. E ela serve para tanto diminuir dúvidas e questões relacionadas à elaboração do plano de trabalho, ela é, realizar um treinamento presencial com os técnicos da Petrobras, visando a apresentação desse negócio, né, dessa ideia, para uma banca final... E a interação com os representantes e técnicos Então não, olha pessoal, essa linha aqui eu não iria por aqui Então é a parte, digamos assim, que no network é o que faz mais sentido Então eu não iria por esse caminho Isso a gente já tem, a gente já desenvolveu Você pode procurar uma aplicação nova Então é, as condições aqui é ter passado na, de fase, né, passado para a segunda fase é, Tem uma parte que no edital são vários documentos específicos lá Que tem que ser encaminhados para o SEBRAE do Rio de Janeiro para que ele faça essa curadoria de quem vai participar. Então, assim, a empresa ela tem que estar em dias com certidões negativas, tem que estar tudo correto, porque é recurso público. Então, sendo recurso público, a empresa não pode estar, por exemplo, com certidão positiva em cadastro de FGTS, de NSS, ou de, de imposto sobre serviços e coisas do gênero. né? Então, a participação da proponente nessa etapa obrigatória, ela pode ser feita de forma remota, mas... Aí eu estou brincando que a Globo não mostra, né? eu iria presencialmente, se fosse eu. A, a, as etapas é, presenciais, os, os detalhamentos são esses, né? então a consistência do projeto, incluindo a implantação, é, é aquilo que vai ser realizado no workshop técnico é o alinhamento de construção dessa proposta. Pontos extras. Vamos lá, estou tentando detalhar um pouco mais o edital para vocês. Pode passar. Olha que bacana. Se a empresa tem até três anos, três anos de fundação, comprovado pelo cartão do CNPJ, ela pode receber até 0,2 pontos a mais. Aí eu falo assim, ah, cara, 0,2 é muita coisa. Para 10 projetos, no Brasil todo, é muita coisa. 0,1, acho que a seleção desses projetos vai ser... É, em escalas desse tamanho mesmo Se for realizado com apoio De uma instituição de ciência e tecnologia Com ICT Cadastrado na Agência Nacional do Petróleo Ou se ele tiver feito um relatório De prospecção tecnológica Aí pessoal É muito importante estar em, em contato Com os NITs das universidades Com os núcleos de inovação e tecnologia né, De propriedade intelectual Ou com alguma instituição que sabe fazer A prospecção tecnológica O que é prospecção tecnológica? é avaliação de bancos de patentes e é avaliação de bancos de, de tecnologias para ver se aquela proposta ela está em conformidade digamos com o que as pessoas chamam de estado da arte em relação à pesquisa e em relação àquela área é, de atuação. As dicas que a gente dá no final: primeiro, óbvio, né, leia atentamente o texto do edital, pode passar e releia atentamente o texto do edital. É, a gente às vezes vai para para concursos, e aí de qualquer natureza, concursos é, de prova ou submissão de projetos, e ler o edital igual né o pessoal antigamente falava, igual o nariz. Né? Aí você perde detalhes, você perde prazos, você perde características específicas. Então, eu tenho que me ater à regra, eu preciso conhecer a regra. Eu vou querer a Petrobras de sócia do meu projeto, e ela não está investindo pouco, até um milhão e meio para hoje em dia, eu acho muita grana para desenvolver um projeto, mesmo que sejam em questões é, caras, como nanotecnologia, mas é uma quantidade significativa, precisa ler. E a sessão de perguntas frequentes. Então, o pessoal produziu lá no nosso site, naquele link, tem uma parte de... tem uma faczinha lá, e ela está bem detalhada e traz o que foi mais comumente percebido em ambientes como este, de apresentação do edital. Não deixe para os últimos dias... Vocês estão aqui na campus, estão vendo, mesmo com a nossa disponibilidade de internet, às vezes o sistema de credenciamento é da Pau, a internet não funciona. Então, o troço é dia 22, e é dia 21, eu vou mandar o, o Send lá e aí o sistema deu Pau, porque está lotado, porque todo mundo deixou para a última hora. Então, é importante para caramba fazer isso antes já ir preenchendo. É, Busque ajuda de um NIT, principalmente para a parte de prospecção tecnológica. Eles têm esse processo mapeado, eles têm a competência para fazer isso, para fazer essa identificação desses bancos de patente, dessas é, existência de tecnologias do estado da arte. Isso vale ponto. Okay? Bom, é isso. À disposição de vocês, para qualquer dúvida, é, para perguntas e tanto aqui quanto no espacinho do Sebrae lá fora ou circulando aqui pela campus. Queria agradecer a atenção de todos, desejo sorte para aqueles que forem se aventurar, mas se aventurar com responsabilidade, tá? E parabéns por estarem aqui num sabadão, feriado, calorzão, buscando conhecimento. Grato, muito grato mesmo. Obrigado, boa tarde para vocês.